como conquistar o mercado com produto de valor agregado elevado. Você um por exemplo, vê que ele é mais caro? A galera vende ali o, o Xing Long Long e hum. ele custa 50, eu tenho um produto que ele é um produto mais premium, né? Tem como posicionar, qual, quais são as dicas para eu poder posicionar esse produto? Pela internet, ela te ajuda muito nesse ponto. Lógico, vamos comparar até que a gente falou no, no, no outro dia, a questão do mundo físico, você pode palpar, etc e tal. Na internet não, você não consegue palpar e ver o produto, mas você tem outras táticas que você consegue se diferenciar de um produto mais barato. Então, se você tem um produto que é mais caro e existe um produto similar ou igual com uma marca diferenciada mais barata, você tem que mostrar quais as diferenças. Então, você pode, por exemplo, tirar uma foto profissional, profissional mesmo, tá, investir naquilo, porque é um, é um produto de valor agregado alto, então se ele tiver um giro bacana, facilmente ele paga a conta, então esse é um ponto, fotografia, não dá para fugir gente, tem que ser um trabalho muito bem feito, não só uma foto, três, quatro fotos de todos os ângulos, tá, é um diferencial, um outro ponto que você pode fazer, é colocar o que a gente chama aqui de foto de qualidade, que é mostrar a diferença do seu produto, né, perante a um outro produto, então, por exemplo, se você vende uma cadeira, você vai falar da qualidade do estofado, você vai falar da madeira que ela é feita. tá? Então, esses você tem que pegar e mostrar quais são as diferenças. A durabilidade, se você tem uma garantia diferente comparado com o inferior, um tem seis meses, outro tem um ano, você tem que destacar isso no seu anúncio também. Então, você tem que ir tratando né, produtos de formas diferentes. E tem público para tudo, né, Valê? É. Tem público para tudo. Dá para conseguir avançar super bem nesse ponto. E um exemplo disso, tá, a gente sempre fala a tempo por exemplo, tem a linha tempo normal, né, convencional, tal e tem a linha KitchenAid, né, que é a batedeira de 3 mil reais, eu não compraria, mas tem a tia que compra a batedeira de 3 mil reais, ela tem que ser super importante, até um ponto dentro de, sem alongar, já alongando, mas assim, cauda longa que a gente falou no, no primeiro dia, né, então acho que também é um também fator, é um né? Que os termos procurados, né? Ninguém ninguém procura. Ah, eu quero comprar uma bolsa da Louis Vuitton na, na, na liquidação, né? Porque ela sabe que vai vir um produto ou uma cópia ou um produto que não é. Então lembrem disso. Você tem termos de cauda longa que remetem qualidade.